no metrô da China. Passageiros em apuros. Estranha criatura peluda no matagal. Mulher assustadora se manifesta na estrada escura. Suposto duende é filmado em bosque na Bélgica. Jovem dorme na praça e acorda na porta do necrotério pronto para ser encaminhado ao cemitério. Entidade pula sobre o morador de rua e muito mais. Mas antes já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque no YouTube e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações um jovem foi ao matagal em busca de seu cão que para lá fugira mas no caminho ele sentiu uma presença forte e hostil no ambiente Se ajoelhou e começou a fazer um ritual de proteção Ele foi seguindo a intensidade da energia Foi quando algo surgiu na escuridão da mata Foi quando algo surgiu na escuridão da mata Uma criatura escula e peluda que anda feito um homem. O ser assustador logo se escondeu. E lá está ele novamente. Outra vez, mas o que seria essa coisa? Seria um demônio que ali habita um pé grande ou talvez um humanoide extraterrestre? Na Bélgica, uma jovem estava passeando por um bosque quando teve uma visão. Viu uma criatura correndo para trás da árvore. Então ela começou a filmar. Foi quando ela viu concentradamente o que estava atrás daquela árvore. Imediatamente ela ficou em estado de choque. É algo que ela jamais imaginou que poderia existir. A menina de 30 centímetros com um vestido branco, que ao que tudo indica, pode ser um duende. Quando percebeu que foi vista, ela voltou rapidamente para trás da árvore. Será que eles realmente existem? Opine nos comentários. tranquilo em seu quintal mexendo no celular. Foi quando algo apareceu bem diante de seus olhos. Imediatamente, ele pulou do banco onde estava sentado e começou a filmá-lo. Havia algo observando detrás de uma planta. A criatura parece tímida e acuada, mas mesmo assim, um encara nos olhos como se precisasse de ajuda. O que seria essa coisa pavorosa? Opine nos comentários. Este jovem viveu uma situação que eu desejo só ao meu pior inimigo. Ele dormiu bêbado em uma praça e acordou dentro de uma van estacionada na porta de um necrotério. Seu corpo já estava coberto com a mortalha preparado para ser enterrado. Imediatamente ele entrou em desespero sem saber o que estava acontecendo. Algo se abusou de seu corpo. De repente, um clarão atrás do veículo. Ver uma criatura enorme ali atrás. Então ele fugiu antes que fosse tarde. Um grupo de jovens estavam trafegando por uma estrada obscura e completamente deserta. É um sombrio lugar, né? No meio do caminho, eles se depararam com um cemitério às margens da estrada. Parece que eles entraram em um tipo de cenário de filme de terror. E pra... um na, na é como se a qualquer momento, os mortos fossem ressuscitar. Caramba, cara, e lá foram eles pela estrada. Não, tem alguma coisa ali, velho? Opa! Cara, deixa eu ver um pedra aqui. Presta aí. Caramba! Uma mulher, porra! Tá precisando de ajuda aí, moça? O que aquela mulher estava fazendo sozinha na escuridão da margem da estrada? É Está estranha, louco? Não, tá lá atrás? Ô, moça! Quer ajuda? Pô, seteiro, que bicho louco, velho! Cuidado, Jafim! O que bicho vai fazer, cara? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus. Meu Deus! O meu que Deus. foi, cara? O rosto do demônio, velho! O rosto do demônio! No vídeo que se segue, câmeras de monitoramento de uma rua registrou o um momento exato em que uma mulher vestida de branco caminha em direção a um morador de rua. O que será que ela pretende fazer? Se que ela tentou devorá-lo. Seria ela um zumbi ou apenas uma mulher em surto de loucura? Deixe a sua opinião nos comentários. Imagens registradas em um metrô na China. Há algo de errado com esta mulher. Assim que ela caiu, as luzes se apagaram causando medo nos passageiros. Mas o pior ainda estava por vir. Teria ela se transformado em um zumbi ou apenas esqueceu de tomar o remédio e teve um surto de loucura? Deixe a sua opinião nos comentários.